É, você acha que é por falta de projeto? É falta de profissionais que entendem da área? O que você acha que é o principal motivo de estar acontecendo isso e de ser tão comum aqui assim no Brasil? É, isso aí você já meio que matou a charada. Tem pouquíssimas pessoas, no geral, desde da fase de projeto até a execução. Que entendem de instalações com profundidade. Pouquíss... Quando você fala em instalação elétrica, hidráulica, esgoto, isso, isso, tá. isso, isso, elétrica, hidráulica e parte de esgoto, pouquíssimas pessoas entendem disso, desde uhum. profissional até execução. Então, e por que você acha que a galera não se preocupa em, em, em estudar isso? Ó, a gente tem aí várias camadas. Essas perguntas suas, eu já fui atrás de desmistificar. Cara, mas afinal de contas, por quê? Por que que isso uhum. acontece, né? Então tem, começa lá da faculdade uhum. né? faculdades de arquitetura e de engenharia essas matérias essas disciplinas são muito ruins são muito fracas não ensinam direito não é o, tipo assim é como se não fosse faz ah, isso aqui é meio que é uma matéria só para quase para complementar sabe não uhum. ensina direito a fazer realmente né da maneira correta como se deve fazer e tudo mais fica gastando um tempão em teorias enfim uhum. começa daí Começa lá da faculdade. Eu tenho uma. Inclusive, eu tenho uma pesquisa com 1.500, mais ou menos, respostas de profissionais. É mínimo. Perguntando se aprendeu ou não instalações na faculdade. Ah. Aproximadamente 90% diz que não. É sério isso? 90%. Gente. Aí, esses são os profissionais que estão no mercado fazendo projeto. E aí, tá. Aí a gente vai e pega. A parte de projetar em si, ela exige conhecimento também de obra. E se você não, eu sei que a gente vai chegar nesse tema ainda, mas se você não compatibiliza, não conversa com os outros projetos, você tá fazendo o projeto errado ainda. E aí chega lá, na, aí a gente tem uma, uma barreira ali, ainda tem um rompimento ainda para piorar um pouco a situação de quando isso chega na obra. Como os profissionais, a gente já falou que 90% afirma não saber. E isso porque a gente não fez nenhuma pró, Isso são só, só eles falando. A gente nem pegou os 10% que fala que sabe e fez uma prova para ver se sabe o quanto que sabe. <risos> é verdade. Então, esses mesmos profissionais são é os que estão lá executando as obras. Chega um projeto de instalações, ele não sabe se está certo ou se está errado. Ele tem que executar o que está projetado, né? Sim, ele não, ele não entende que está certo ou está errado. Quem está lá na obra é ele, o encanador e eletricista. O uhum. encanador eletricista pode ser que pegue esse projeto e não queira fazer igual está do projeto, que é fazer do jeito dele, que ele já faz há muitos e muitos e muitos anos. E também, quem é que vai lá para avaliar se está certo ou está errado? Não, ah, será que ele não, aprendeu certo, né? É, não tem essa pessoa que faz essa, essa avaliação. E às vezes isso acontece. Acontece do projeto estar lá de lado, né? Porque o, o, o executor entrega na mão dele, do eletricista, uhum. poxa, o executor pega, mas, poxa, eu não entendo nada disso. Toma aí, executa. E às vezes nem sabe se o executor realmente de acordo com o projeto ou não, ou uhum. simplesmente o eletricista encanador falou, não, isso aqui ó, não vai dar certo. E argumenta, tem algum argumento para falar e o executor não sabe, às vezes não vai atrás, porque tem essa essa distância, né? Tem essa quebra. O projetista não tá lá dentro da obra nessa hora. É verdade. Né? Então, e vou tem... te falar, eu já tive, a gente, eu tenho uma lista VIP no, no WhatsApp, né? Em que uhum. eu divulgo informação, eu tenho contato direto com os alunos e com os seguidores. Cara, você sabe que tem muitos, não são poucos, profissionais de montagem, né? os montadores, que mandam mensagem. Cara, Helena, eu estou com dúvida no projeto e tal, que eu estou executando na obra. Me ajuda nisso assim, você assim, sabe? Aí eu falo assim, gente, mas eu não fiz projeto. Você já falou com o projetista? Não. Falei, cara, cara, me chama que não estou na obra, não conheço o projeto, é deixa tá eu dúvida comigo e não procuro o projetista. Fala, olha, eu posso te ajudar sim, uhum. tá? Vou tirar sua dúvida, mas vamos fazer uma coisa? Pergunta primeiro o pro projetista se ele não te atender, se ele não te responder, se ele for rude com você, porque várias pessoas, vários deles falam para mim que o projetista é rude que o projetista não gosta de tirar dúvida. Ah, Falei, verdade. aí você me procura e a gente tenta resolver juntos, que eu não quero uma obra de steel frame tendo problema. Mas primeiro vai atrás do projetista. A gente tem essa quebra aí. Então, acontece. E aí, ainda tem mais um outro fator que colabora para que isso continue acontecendo, é que não existe nenhum tipo de fiscalização para aprovar ou reprovar esse tipo de instalações. Isso. Prefeitura, quando elas vão na obra, elas vão mais para olhar a área, né? Perímetro, se está construindo ali... Não, e depois de pronta, né? É, isso. Muitas vezes, depois de, só depois de pronta. Aí é, varia um pouquinho de cidade para cidade, mas enfim. Eles só vão para ver se a área... De, de IPTU, né? Tá batendo. Só. Mas, assim, não existe uma fiscalização que, de obras, né? No Brasil, que chegue e reprove isso, esses serviços. Uhum. Então, fica na mão de ninguém no final das contas. Porque o projetista faz, ele pode fazer errado. Quando vai para a prefeitura, quando as prefeituras pedem projetos e instalações, elas não avaliam o projeto. E eu nunca vi pedirem, não, eu vou te contar isso. É, é que varia de cidade para cidade. Tem cidade que só pede de arquitetura. Aí é. tem cidade que pede todos. Aqui em Brasília eles pedem todos. Ah, varia, varia de cidade para cidade, de prefeitura para prefeitura. E aí, quando a prefeitura pede, foi até, importante você levantar isso. Quando pede, não. Olha se está certo ou está. Não existe uma, um, um setor para avaliar isso. Eles simplesmente têm uhum querem saber se tem. Const... É pra, tipo um documento para constar, só burocrático. Constou. Ah, às vezes até pedem alguns itens. Ah, tem que ter quatro cargas, tem que ter um padrão. Ah, olhou lá, tem. Beleza. Passou. Né? Não, não existe uma avaliação para saber se está correto ou não. Uhum. E na obra, a mesma coisa. Então, não existe. Ou seja, se o projeto se fizer errado, não vai dar em nada. Botas, quem, né? quem que paga isso no final das contas, a gente sabe, né? Pois é, o cliente o vai... final ou quem tá executando, né, que o cliente Também. vai falar, ó, você montou errado, vem aqui conserta. Também. Né? E caiu, posso falar? Aí cai um negócio que eu falo que eu tô batendo o tempo todo, as pessoas têm que entender que a obra tem que ser algo eficiente. O né? biológico é? tem que ser algo preciso. E você ter o retrabalho de voltar na obra, cara, quanto custa isso? Sim. Ninguém bota isso na ponta do papel, é complicado é na ponta do lápis, cara. Eu juro pra você, ninguém quer, né? Ninguém quer. Não. Quanto é que custa? É caro, é caro da de cabeça, dar né? desgaste. Sim, né? sim, sim, custa muito caro.